E aí, como é que a gente pode né, cuidar melhor dessa poupança? Que não é um hábito, infelizmente. Né, e existem N maneiras, produtos, serviços, né, do banco, fora do banco, enfim. Fundos de investimento, previdência privada, consórcio, a poupança, embaixo do colchão, enfim. O que, que a gente pode né, recomendar para nos ajudar nessa poupança? Então vamos lá, uma pessoa que não tem o hábito de poupar. Né? O brasileiro é diferente do europeu, do japonês, então a gente não tem o hábito, mas eu quero, o que, que eu falo? Faço uma poupança forçada, por exemplo, consórcio não é investimento, mas é uma poupança forçada, porque o consórcio me cobra uma taxa de administração, ele não me dá os juros como um fundo de investimento ou outra aplicação. Por que que eu falo isso? Uma pessoa às vezes começa a fazer uma poupança, um fundo de investimento e o dinheiro, digamos, é para comprar a casa da entrada, depois de 3, 5 meses ele resgata o dinheiro e destinou para outra coisa. Uhum. E se ele faz o consórcio, não, ele não pode simplesmente sair tão rápido do que ele fez, ele tem que continuar pagando, até então poupança forçada. Ou até comprar um terreno para pagar as prestações do terreno. Ainda não é o terreno onde você vai morar. Mas eu estou acreditando no potencial de valorização daquele local. Então eu assumi agora uma prestação que eu pago todo mês. Uhum. né? Quem tem mais disciplina, é claro, começa a poupança, que é o primeiro degrau do investidor. Uhum. né? Depois você procura aí um tesouro direto, aí um fundo de investimento. E aí você vai melhorando o seu grau como investidor. Tá? Por quê? A gente tem que dormir tranquilamente, sem dívidas e com reserva financeira.